Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos falar sobre topologia 3D a topologia 3D é um dos assuntos mais importantes principalmente para você que pretende criar os seus próprios modelos e nós vamos aproveitar essa aula para responder a dúvida do nosso amigo Robson que é inscrito aqui no canal e também é aluno dos nossos cursos então já deixa aquele abraço aí para o Robson e vamos começar aqui então falando sobre a dúvida do nosso amigo vou fazer uma breve leitura para vocês das mensagens que nós estávamos trocando e a partir dessa mensagem nós já vamos saber mais ou menos o que nós devemos fazer para resolver o problema do nosso amigo Robson tá? então vamos abrir aqui a pasta com a mensagem eu já deixei aqui um bloquinho de texto separado para facilitar um pouco a leitura e aqui nós temos o seguinte boa noite meu caro Daniel, obrigado pela disposição segue em anexo a imagem de uma base não é exatamente essa, pois será uma criação minha mas a ideia é a mesma quando eu tento criar com splines e manter ativa a visualização na viewport ficam pontas e quando tento uni-las, não dá pretendo deixar uma borda, tá? eu vou responder essa primeira dúvida aqui e depois nós vamos continuar a mensagem, tá bom? bom, essa dúvida aqui, além de mandar o texto o Robson mandou várias imagens isso aqui é muito bom, gente quando vocês mandam a dúvida e manda uma imagem, facilita muito na hora da resposta, porque às vezes não não se usa exatamente os termos que vocês conhecem, tá bom? Tem alguns termos técnicos que nós utilizamos aqui para poder definir alguns problemas. Bom, aqui nós temos a imagem do nosso amigo Robson, e aqui na imagem já é autoexplicativa. Observem que primeiro ele criou uma tela. Essa tela foi toda criada com linhas, o que nós chamamos aqui no 3D Max de splines depois ele criou essa superfície a partir dessas linhas, em seguida ele criou aqui um inset, que seria meio que uma intrusão ali entre as linhas, excluiu o inset e finalmente teve esse resultado com o Turbo Smooth. Nesse resultado nós temos aquele desastre que acontece na topologia, que é quando nós aplicamos o Turbo Smooth e a topologia ela meio que perde totalmente. Né? Aqui vocês vão perceber que a borda, por exemplo, vamos dar um zoom aqui nessa imagem, a borda ela deformou por completo, nós não temos aquela borda em 90 graus. Isso aconteceu porque as linhas não se uniram. Robson, só para a gente poder situar aqui a sua primeira dúvida, toda vez que nós criamos um objeto utilizando shapes, eles não geram a união se não houver loop. Né? O que, que significa isso? Se eu crio aqui um círculo, por exemplo, vamos criar aqui um desenho simples com o mouse mesmo, tá? vai ficar feio, mas só para vocês entenderem, eu tenho aqui o looping da minha Edge. E esse pontinho aqui é o ponto inicial ou final. Podemos chamar assim, tá bom? Seria o ponto principal de fechamento dessa linha. Toda vez que eu crio uma linha nova, eu tenho aqui um novo ponto final. E essa linha não vai emendar com esse looping. Porque ela precisa do seu próprio looping para ela fechar. Então eu teria que fazer uma outra linha aqui. Mesma coisa, criei mais uma linha aqui. Ela não vai emendar nesse ponto. Ela não vai emendar nesse ponto e não vai emendar esse ponto, porque ela precisa de, do seu próprio looping, ou seja, eu teria que continuar essa linha, ou excluir essa linha aqui, por exemplo, essa linha verde aqui, eu excluiria ela, e ligaria ela nessa outra linha, mais ou menos para você entender, vou fazer aqui do lado um desenho parecido, então seria mais ou menos isso aqui, tá para vocês entenderem aqui, passando o mouse aqui, fazendo esse rabisco, só para ficar mais claro, bom, Feito essas considerações, as linhas não se emendam. Então, nós temos o trabalho manual, que é fazer aquelas tirinhas com topologia, e depois emendar cada tirinha, e tem todo aquele trabalho, aquele processo manual uma boa notícia é que o Max ele já tem uma ferramenta de topologia procedural ele já gera essa topologia para você com uma certa facilidade só que essas topologias são feitas através de presets isso significa que se você tem um desenho específico né, alguém foi lá e desenhou para você o, o formato que pretende e você precisa fazer aquele mesmo formato aí a má notícia é essa, você terá que modelar manualmente Caso contrário, essa ferramenta de topologia aqui do 3ds Max vai te ajudar tranquilamente, tá bom? Vamos ver aqui na prática como que vai funcionar. Bom, vamos criar aqui, por exemplo, uma base, eu vou criar um plane. Com esse plane, eu vou trocar a cor dele para um azul marinho para ficar mais fácil de visualizar as edges e agora eu vou aumentar a quantidade de segmentos desse plane. Depois de aumentar a quantidade de segmentos, eu quero acessar o nosso painel Graphite Modeling, que é esse painel que fica logo aqui acima. No 3ds Max. Se você não estiver visualizando esse painel, é só clicar nesse botão aqui, tá? Show Ribbon, e ele vai mostrar o painel. Só que por enquanto, como vocês podem ver, eu não consigo editar o meu objeto. Eu tenho que adicionar um modificador Edit Poly a esse objeto. Aqui em Polygon Modeling eu tenho acesso aqui a um atalho para poder adicionar o um modificador e ele já vai adicionar aqui acima no nosso objeto. Eu também posso ir lá em Modify List e selecionar o modificador Edit Poly também, que é bem simples e bem rápido, tá? bom, continuando aqui a falar sobre topologia a ferramenta que vai executar essa topologia procedural de forma rápida está dentro do nosso menu Polygon Modeling então nós temos aqui uma janelinha, um menu chamado Generate Topology e aqui vai abrir essa janelinha com os nossos presets que eu falei para vocês aqui nos presets nós temos as propriedades desse preset então vocês podem mudar aqui os valores e testar na verdade tá? não vai ter um valor específico que eu vou ditar para vocês que vai funcionar de primeira. Então, o mais importante aqui é vocês testarem. Então, vamos começar aqui com a primeira topologia procedural, clicando nesse pequeno ícone, e ele vai gerar essa topologia aqui para a gente. Vejam que legal, com apenas um clique, eu já gerei a topologia. Se eu clicar mais uma vez na mesma topologia, ele vai abrir essa topologia, ou seja, ele vai reduzir a quantidade de segmentos. Ctrl Z três vezes aqui, para desfazer a nossa alteração eu vou clicar na próxima topologia. E vejo que aqui ele vai criar uma nova topologia diferente da anterior. E com características aí de blocos, por exemplo. Tá? Ctrl Z para desfazer. Na próxima topologia nós temos os tijolinhos. Só que clicando nessa topologia, observe que nada vai acontecer. Isso significa que eu tenho que selecionar uma linha para determinar a direção desses tijolos. Então vou selecionar essa linha aqui na vertical. E vou clicar aqui na topologia. Ele vai criar os tijolos na horizontal. Se eu selecionar a linha horizontal e clicar na topologia, ele vai criar os tijolos na vertical, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem mais detalhadamente. Além de criar esses tijolinhos, nós também já podemos editar essa topologia, já transformando em tijolos mesmo. Então vamos clicar aqui na topologia, gerar os primeiros tijolos, vamos adicionar um novo modificador Edit Poly, selecionamos todos os polígonos e vamos aplicar aqui um Inset Settings. Aqui dentro desse Inset, eu vou transformar aqui em bipolygon e vamos aplicar um inset. E aqui ele vai fechar os tijolinhos para a gente. Tá? Vamos aplicar aqui um inset pequeno, né? Só para gerar aquele efeito de emenda da massa. E agora, para finalizar, vou aplicar um extrude. Então com o extrude aqui, nós vamos fazer a extrusão desses tijolinhos e vai dar aquele efeito de parede de tijolos. Com certa facilidade, como vocês puderam perceber, nós criamos essa parede, o que levaria talvez alguns minutos ou talvez até horas, nós criamos em alguns segundos, não é verdade? Agora eu vou voltar aqui, excluindo o nosso Edit Poly, vou adicionar um novo Edit Poly aqui ao nosso Plane, para começar do zero mais uma vez, e vamos para a próxima topologia. Nessa próxima topologia nós temos aqui a colmeia, mesmo procedimento anterior, então nós vamos aplicar aqui a colmeia, ele vai criar esse efeito de colmeia para a gente, isso aqui serve para grade de carro, serve para fachada, enfim serve para uma infinidade de coisas tá? vamos aplicar um Ctrl Z mais uma vez vamos para a próxima topologia que não precisa selecionar nada ele vai criar esses blocos aqui para a gente próxima topologia próxima topologia e agora eu vou deixar para vocês testarem tá? é muito importante que vocês testem aqui as formas de topologias diferentes aqui que são os presets como eu já falei se vocês aplicarem mais do que uma vez ele vai modificando a topologia então é importante que se teste por causa disso lá no nosso, na, na dúvida do nosso amigo, vamos abrir aqui a imagem vou abrir essa imagem aqui observe que essa topologia é mais orgânica então pensando nisso eu vou procurar um preset que se adeque ou que seja mais próximo a isso então vamos voltar aqui na nossa janelinha e eu vou pegar essa topologia aqui por exemplo, tá? essa topologia aqui ela já está bem mais próximo CTRL Z aqui para desfazer a alteração e eu vou escolhendo aqui uma topologia diferente se eu clicar mais uma vez a topologia vai aumentando o tamanho. Quanto mais eu clico, maior é a topologia. Nesse tamanho aqui já está bom para mim. Então vamos continuar aqui aplicando um novo Edit Poly. Depois selecionamos todos os polígonos. Aplicamos um Inset. Esse Inset no formato By Polygon. Vou maximizar agora o Viewport. Vocês já entenderam muito bem como que funciona. né? Vamos aplicar esse Inset aqui para inserir essa topologia. Vou conferir aqui como está o painel tudo ok, clicamos em ok para poder confirmar, vou adicionar mais um edit poly ao nosso modelo, excluímos as faces que já estão previamente selecionadas, e para finalizar essa forma aqui eu vou aplicar um modificador shell, que vai gerar o efeito de malha, tá? então vamos abrir aqui a malha. Observando aqui no plane anterior, nós tínhamos somente essa linha bem fina aqui, que representa a face do plane. Só que para criar um objeto, uma forma sólida, eu preciso aplicar o modificador Shell. Lá na letra S, vocês vão encontrar o modificador Shell. Eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui, o efeito de extrusão desse Shell, para que fique mais fácil selecionar. Daqui a pouquinho vocês vão ver como vai funcionar isso. tá? Bom, criamos o nosso painel, posso fechar aqui a janelinha. Agora, se eu aplicar o modificador Turbo Smooth, que é o que aconteceu com o nosso amigo aqui, nós vamos deformar essas bordas e também vamos deformar a geometria porque vai ficar tudo arredondado então vamos aplicar o Turbo Smooth aqui para ver como que vai ficar vou colocar aqui mais segmentos e observem que ao aplicar o Turbo Smooth nós temos essa forma aqui muito orgânica inclusive aqui nas bordas também está bem orgânico né? para a gente poder transformar isso aqui em uma borda sólida como o nosso amigo sugeriu aqui que ele precisa né? com ângulos retos nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar mais um Edit Poly aqui, um modificador Edit Poly. Com esse modificador Edit Poly nós podemos reforçar essas bordas. Então vamos fazer aqui um Ring, né, selecionando aqui todo o entorno, ou selecionamos somente as quatro bordas das laterais aqui também funciona. Vamos fazer aqui um Ring, Ctrl Polygon, e agora vamos pressionar o Shift e clicar nas edges E ele vai selecionar somente as edges da borda. Depois disso vamos aplicar um Crease, para reforçar essas bordas, e aplicamos o Turbo Smooth novamente. E vejo que agora ele já vai reforçar mais essas bordas, vão ficar mais retas aqui na lateral. Nessa quina aqui, eu posso aplicar um Crease com Looping. Então vamos selecionar aqui a Edge mais uma vez, clicamos duas vezes e aplicamos o Crease a essa borda. Veja que eu apliquei em todo o entorno dessa borda. Depois que aplicarmos o Turbo Smooth, a borda vai ficar retificada. Vejam aí que mais uma vez nós temos o um efeito. Agora, eu quero que toda essa topologia não fique orgânica, que ela fique mais geométrica. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou tirar todo o crease. Então, vamos selecionar todos, todas as nossas edges e vamos zerar aqui o valor de crease. Vou colocar aqui em zero. E vejam que a partir de agora, quando eu aplico o Turbo Smooth, ele volta àquele padrão anterior. Depois de feito isso, vamos lá na vista top, botão T. Selecionamos somente as edges internas. Vamos ver aqui como que vai selecionar as edges internas certo? essa seleção aqui ela só ficou fácil porque eu apliquei o shell maior, se eu tivesse feito uma camada bem fina de shell seria difícil aplicar e é claro que isso aqui depois eu vou reduzir, então eu posso pegar aqui os, os vértices depois e reduzir a largura desse painel tá? mas inicialmente eu vou deixá-lo bem largo mesmo bom, selecionamos aqui agora eu vou aplicar um loop então vamos vir aqui no nosso painel, vamos clicar no botão loop e ele vai selecionar todas essas quinas aqui depois de feito isso, eu aplico mais um crease com valor 1 E ele selecionou todo o entorno aqui do nosso objeto E finalmente vamos aplicar o Turbo Smooth E vejam que quando aplicamos o Turbo Smooth Ele vai formar essa geometria aqui para tá? a gente Geometria fechando o painel Aqui nessa borda, observem que a topologia não está legal né? Ele faz esse fechamento aqui de topologia que fica um pouco estranho Então vamos voltar lá na seleção mais uma vez Seleção das Edges Vou selecionar essas edges daqui né, através de um ring. Ctrl Polygon para selecionar os polígonos. E vamos aplicar um Extrude. Então esse Extrude aqui eu vou marcar como local normals. Para que ele faça a extrusão para fora certinho. Vamos fazer aqui um, um Inset. Acho que o Inset aqui vai funcionar bem. Fazemos esse pequeno Inset. E agora aplicamos o Turbo Smooth. Nesse caso aqui o, a borda de dentro está reforçada. Então eu tenho que reforçar a, a borda de fora também. Vamos selecionar essa borda aqui então, fazemos um crease e agora aplicamos o Turbo Smooth. E vejam aí que funcionou perfeitamente. Nas outras partes eu também vou fazer o mesmo procedimento. Então eu vou selecionar aqui essa edge, fazemos um loop nessa edge e reforçamos com o crease. Faço o mesmo procedimento nos quatro cantos, já que eu tenho aqui um, um painel mais retangular, né? E vamos aplicar o crease. Agora eu preciso que vocês prestem atenção em um detalhe lá da mensagem do nosso amigo. Nós vamos perceber que no final da mensagem, vamos continuar lendo aqui agora a mensagem, nós temos aqui o seguinte, estou te enviando também uma imagem do que estou tentando fazer. E os erros, né? Claro. Você vai ver que na imagem do erro 2, que é aquela imagem que nós observamos, acontece aquele problema, está tudo quebrado. Mas pretendo deixar redondo, sabe? E concluindo, mas não consegui. Observem nessa parte da mensagem aqui, ó, mas pretendo deixar redondo, sabe? Ele quer criar um painel redondo. Então, como que ele faria esse mesmo painel aqui, retangular, porém redondo? Vamos dizer que eu quero que um painel que fique redondo aqui totalmente, tá? Se é o que eu entendi da mensagem do nosso amigo. Nós vamos começar aqui, então, essa topologia criando um cilindro. Vou criar aqui um cilindro simples. Esse cilindro eu vou criar na vista front, para ficar aqui igual ao nosso painel, mais ou menos, né? Então criei aqui o cilindro, vou tirar os segmentos desse cilindro e vamos adicionar segmentos à frente dele. Adicionei segmentos, vamos colocar aqui 64 divisões, aplicamos o um modificador Edit Poly e agora removemos essa parte de trás aqui do nosso cilindro, deixando somente a parte da frente desse painel. Então observando aqui essa parte da, da frente do painel, nós vamos selecionar aqui a cor também para ficar mais fácil de visualizar. E agora eu vou aplicar aquela mesma topologia que vocês viram. Então vou aplicar mais um Edit Poly para manter o nosso painel. Vamos lá na topologia e eu vou aplicar aqui um Generate Topology e vamos aplicar a mesma topologia. Vejam que neste caso a topologia se concentra, mas não é o que eu quero. Eu quero uma topologia perfeitamente distribuída. Como que eu vou fazer então nesse caso? Né? Vamos voltar aqui no nosso Edit Poly, vamos deixar o nosso painel nesse formato aqui eu vou tirar os segmentos desse cilindro também vamos voltar aqui no cilindro e vou deixar ele vazio aqui na frente aplicamos um novo Edit Poly a ele eu vou aplicar aqui um novo para remover essa parte de trás desse cilindro e agora eu vou fazer uma técnica aqui que poucos conhecem tá? que seria uma técnica que nós vamos construir uma malha aleatória então vamos vir aqui no nosso painel eu vou criar um objeto qualquer, pode ser um box selecionamos o nosso cilindro Vamos selecionar o painel Compound Objects e vamos aplicar um ProBoolean. ProBoolean é uma operação booleana que vai juntar A mais B, A menos B e assim por diante. Então ele trabalha com junções. Mas vejam que eu estou distante aqui das superfícies, então não vai acontecer nada. Ele vai simplesmente subtrair essa parte dessa. Tá? Então vamos clicar aqui em Start Picking. Ele vai fazer aqui a subtração e eu vou subtrair esse box. E vejam que a operação aconteceu mas visualmente nada vai acontecer com o nosso cilindro voltando aqui na propriedade desse cilindro agora ele é um objeto pro boolean um objeto booleano e logo aqui abaixo no nosso painel nós temos uma opção chamada make quadrilaterals que vai criar essa topologia no nosso painel essa topologia eu posso fazer mais concentrada com 1% de tamanho ou 3% aqui para poder ficar nesse formato tá? bom, criamos a topologia o que, que eu faço agora? Aplico mais um modificador Edit Poly a esse objeto para ter acesso aqui à topologia e agora vamos transformar essa topologia mais uma vez da mesma forma que fizemos lá no início vou clicar aqui duas vezes para aumentar um pouquinho o tamanho dessa topologia posso clicar até mais vezes aqui se for o caso vamos aplicar um novo Edit Poly selecionamos toda a superfície todos os polígonos aplicamos um pequeno inset para inserir a malha e fazemos um By Polygon para que ele concentre aqui os insets em alguns casos aqui podem gerar erros, então eu posso voltar aqui e tirar a seleção observem que aqui por exemplo, está gerando um erro, deixa eu cancelar aqui o nosso By Polygon, aqui nessa malha tem um pequeno errinho, então, vou selecionar essa linha aqui e vou excluir com o Ctrl Remove, agora sim vamos fazer mais uma vez o inset By Polygon, perfeito parece que funcionou em alguns pontos menores eu posso tirar ou deixar também os os nossos insets, aqui aconteceu o erro mais uma vez, então vou cancelar e vou verificar o que, que está acontecendo com, a, com essa topologia né? então vamos remover essa linha aqui com o ctrl remove fazemos mais uma vez um novo inset sempre verificando aqui a superfície se tem algum erro e vamos corrigindo antes para não dar problema lá na frente, tá? então vamos remover aqui mais uma vez um inset e agora, aparentemente, está tudo ok, tá? Faltou só mais um aqui, ficou perdido aqui no meio. Então, vamos selecionar essa Edge aqui. Pode ser essa Edge aqui mesmo, Ctrl-Remove. E aplicamos agora um novo Inset. Deixa me ver aqui se vai funcionar. Funcionou, beleza. Depois de aplicar esse Inset, confirmamos. Aplicamos mais um Edit Poly. Selecionamos os polígonos e excluímos. No caso aqui, eu tenho que aplicar o Edit Poly logo acima. Vamos selecionar os polígonos e vamos excluir. Depois aplicamos o modificador Shell. O modificador Shell aqui acabou que não selecionou. Vamos voltar mais uma vez aqui na nossa lista. Modificador Shell vai fazer esse formato aqui para gente. Aplicamos o Turbo Smooth para verificar. E ele vai criar esse formato mais orgânico. Mas eu preciso melhorar isso aqui. Então vamos tirar esse Turbo Smooth. Mais um Edit Poly removendo esse Turbo Smooth anteriormente para não atrapalhar selecionamos toda a parte interna e aqui tem um truque também que eu gosto de utilizar tá? primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover essa parte de fora então vou clicar aqui em Ctrl Polygon com a linha selecionada e vamos remover agora sim eu faço toda aquela operação vamos lá na vista top para isso selecionamos todas as linhas internas fazemos um looping então fazemos aqui um loop agora aplicamos o Crease o Crease vai reforçar as bordas aplicamos um Turbo Smooth e vejam que o nosso painel ficou totalmente aí, geométrico né? já melhorou bastante tem como melhorar mais se vocês quiserem reforçar essa borda de fora também então posso voltar aqui no Turbo Smooth mais uma vez selecionar toda essa borda aqui por exemplo selecionei toda a borda, vou clicar em Ctrl I para inverter a seleção no caso aqui eu tenho que estar com a Edge selecionada então selecionei a Edge, Ctrl I vai inverter a seleção aplico um crease geral aqui em todas as edges e aplico o Turbo Smooth ele vai reforçar todas as quinas, inclusive essas quinas aqui né? se eu quiser suavizar ela mais um pouquinho, eu vou aplicar um novo Turbo Smooth a elas então vamos suavizar aqui levemente essas quinas ele vai ficar geométrico ainda, mas não vai perder aquela superfície né? não vai ficar todo deformado e para finalizar aqui, mais um Edit Poly e selecionamos a borda desse Edit Poly e fazemos um Bride, que seria mais ou menos ali uma ponte, como vocês conhecem, né? Então vamos aplicar o Bride, ele vai fechar a ponte e temos aqui a nossa geometria. Espero que todas essas informações não sejam muito, tá? Porque infelizmente para falar sobre topologia nós temos esses, esses passos a seguir, né? É importante que vocês vejam passo a passo. Veja um vídeo várias vezes, se você tem dificuldade, se você não conseguiu perceber exatamente o que aconteceu. Eu ditei ali todos os atalhos, se tiver alguma dúvida também coloque nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. E com isso, como eu já falei, fechamos mais essa videoaula em resposta não só ao nosso amigo Robson, mas a todos os demais aí que têm essa vontade de aprender mais sobre topologia. Espero que vocês tenham gostado, deixo aquele grande abraço a todos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e compartilhamento desse vídeo. Um forte abraço a todos e bons estudos!